Será que finalmente conseguiram imagens reais de um chupa-cabra? O enigma da bicicleta invisível ao lado do ministro britânico Boris Johnson. Fantasma encosta em um menino no quarto. Possível bruxa ataca um jovem em prédio abandonado. Você irá se surpreender quando souber o que essa mulher estava fazendo, assinando no meio do mato e muito mais. Mas antes, já vi deixar o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se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 Este vídeo tem causado pavor nas redes sociais. Essas imagens teriam sido escondidas por muitos anos e agora tem sido viralizada pela internet. Aqui vemos pessoas importantes, sim, o ministro Boris Johnson de um lado e uma outra autoridade andando de bicicleta por uma cidade, mas um deles em uma bicicleta invisível. Observe atentamente cada detalhe dessas imagens. Uma das maiores provas de sua veracidade é a passagem de uma ave logo atrás da bicicleta invisível. Ela aparece por completo e sem cortes. Como isso é possível? Seriam universos paralelos se sobrepondo? Seria uma falha da Matrix capturada por câmeras? Ou será que realmente vivemos numa realidade simulada por alienígenas? Sim, existe uma grande possibilidade de eu e você nunca termos existidos. Fantasma filmado enquanto um filho filmava sua própria mãe dormindo. A haver um espírito logo atrás dele. Após ser tocado, o susto foi tão grande que ele caiu, bateu a cabeça e não resistiu ao traumatismo craniano. O jovem árabe subiu em plena madrugada até o alto de um edifício abandonado após ser alvo de ataques aéreos. Ele acreditava que o recinto estava completamente vazio, mas lá no alto havia uma estranha mulher com uma roupa tapando todo o seu corpo. <risos> que Bismillah, Allahu Akbar. Ele se aproximou para ajudá-la, mas ela começou a reagir de forma muito hostil. é <tronos> Eu está que seu rosto se assemelha à tradicional feição de uma bruxa. <tronos> Parece que está havendo algum tipo de convenção das bruxas sobre este prédio. Aqui temos mais um registro perturbador. Muitos ficam assustados com o simples fato de uma mulher estar paralisada no meio do mato acenando e te chamando como que para uma cilada. O que mais assusta é a imagem de um rosto assustador no meio do mato. A figura obscura é quase que imperceptível, mas com um olhar mais atento conseguimos contemplar uma criatura que eu não desejo ver no matagal que fica localizado logo ao lado da minha casa. Parece que esta mulher é serva desta entidade e está tentando atrair uma vítima humana para o seu senhor. Algum dia na sua vida você já pensou como seria se eu fosse um inseto ou talvez um roedor andando pelos encanamentos e esgotos? Bom, o explorador de cavernas decidiu fazer este experimento por meio de uma câmera presa em uma corda que ele fará de si por uma enorme tubulação de esgoto. E o que ele vai registrar é simplesmente impressionante. En nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Todos los seres que se encuentran en quien toman la luz. Se quedó, se ¿Qué que quién es? ¿Quién es? ya viste el fondo lo que. La luz verde, la luz verde, la luz verde. La luz verde, con la luz verde, la luz verde, la luz verde. La luz verde, moni. No manches, yo he visto todas las paredes. Mira. Sim, eles já não se escondem mais. Este caso foi registrado no México. Nas imagens vemos uma dupla de humanos fazendo o um ritual satânico em um terreno baldio. Eles parecem estar em total Senhor, é. estado de possessão demoníaca. vamos, é. hum. oh, vamos, vamos. Não, não, vamos regresar, não vamos a regressar, já não vamos regressar. Não, não vamos a regressar, já não vamos. Já não vamos a regressar, já não vamos. La sangre de Cristo tiene poder. Padre nuestro que estás en los santo sea tu nombre. Venga a tu reino no como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y libre de todo el mal. Llévatelo. Quítale este este demonio, esta Padrón, quítale pase. todo este demonio. Sí, palco, amigos, ya nos vamos. Vámonos juntos, vámonos mejor. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. tienes poder, retírate. Retírate. Mira, mira cómo camina, mira cómo camina, güey. Mira cómo, ¡hola, oh, Mao! Ya vamos a salirnos ya, hermano. Vamos a salir. Mira cómo caminó, güey. Mira. Caminó, ahí está. Ay, no, amigos, esta persona está adorando al diablo. Vamos, amigos. Tem a imagem de, do diabo ou da santa? Mira, mira, mira o que está fazendo agora! Comete a outro. É um caníbal ou que pedo? Vamos, amigos, vamos. Dá lá, deixa lá melhor, güey, deixa lá, guei, por favor. Não, não levará a nada. Assim que os investigadores tentaram intervir, começaram a ser ameaçados pelos satanistas que parece ter improvisado uma espécie de lança chamas. Oh. Ey, se la vamos a entregar, no, no, ve, dile, comenta, que la entregue ¡Colombiano! ¿Y al Colo, güey? No sé, güey, no sé por qué se la quitó, güey ¿Sí? ¡Colombiano! Ya nos vamos a ir Ya no vamos a ir Déjale, déjale eso, Colo Sí, ya, ya no vamos a ir no Azerbaijão, um jovem saiu de casa para pegar um ar, mas ao olhar para o céu, viu um enorme balão caindo em direção a uma floresta extensa. Então, ele chamou seu irmão para junto dele ir até o mato em busca do balão. Enquanto vagavam pelo mato em busca do objeto, eles viram ser um ser humanoide perturbador correndo de um lado para o outro entre os arbustos. Após alguns minutos, eles deram de frente com a criatura que muito se assemelha a um chupa-cabra. Será que finalmente conseguimos encontrar a melhor e mais fatídica imagem de um legítimo chupa-cabra? Bom, pode ser outro tipo de criatura, mas o que se sabe até o momento é que apenas os celulares foram encontrados cinco dias mais tarde e os corpos dos dois irmãos também foram encontrados não muito longe dali, todos chupados. sorristou pele e osso, como se a criatura tivesse drenado e chupado todo o sangue. Bom, por isso eu sempre digo, durma sempre de janelas trancadas para não ter o risco de ser chupado por um chupacabra. Sim, é melhor prevenir, porque não será possível remediar.